O instinto de controlar o movimento de outros animais vem do impulso predador, que tem origem na natureza lobal dos cães domésticos. Se você observar uma matilha de cães caçadores em ação, verá como eles coordenam suas posições para eliminar os membros mais fracos do rebanho que estiverem tentando atacar, e como conduzem sem muito esforço os animais que estão perseguindo, para encurralá-los, preparando-se para o ataque. Esses cães, membros do grupo dos pastores, não matam os animais que encurralam simplesmente os mantêm unidos para beneficiar o ser humano, seguindo o próprio discernimento e os comandos do dono. Alguns mordiscam os calcanhares do gado para mantê-los em ordem, outros latem, outros rosnam e encaram, e outros simplesmente usam seus movimentos e sua energia. Na Pet Love você encontra a ração certa para o seu pet. Link na descrição. Gostaria de receber mais dicas para o seu pet? Então deixe seu like e se inscreva no canal.